Que é pra ver, ouvir e calar Tem coisas desse mundo É melhor calar Cuidado com a boca Controla tua boca Cuidado com a boca Controla tua boca Cuidado com a boca Controla tua boca Cuidado com a boca Controla tua boca Há coisas que é só pra ouvir e calar Nem toda gente tem o mesmo estatuto Nem tudo Tens que ter limite nos assuntos Antes tens que raciocinar, dentro do que se semeia dá frutos Não fale antes de pensar, pense antes Já se assim juntos Quando eu comecei, respeitei quem eu encontrei a fazer sua história Quando Deus o caminho trilhou, muitos viram a minha trajetória Com quedas e pedras passei, na vida nem tudo é vitória e Então quando eu digo que sou rei, não lembrem só os tempos de glória e Então quando eu digo que sou... Tem coisas dessa vida que é pra ver, ouvir e calar Tem coisas desse mundo, é melhor calar ah, ah, Cuidado com a boca ah, ah, Controla tua boca Cuidado com a boca Controla tua boca Cuidado com a boca Controla tua boca ah, ah, Cuidado com a boca tua Tenho o o duro na palma da mão. Conheço estilo aqui como poucos. Fiz amigo e irmãos, acreditem, também não são todos. Minha caminhada você viu. Não finjas que não fiz o meu esforço. Ontem você aplaudiu, aos queres contrariar este moço. Nessa vida, nem tudo se fala. Não importa as tuas razões. Em muitos momentos se cala, cuidado com a boca, e as suas emoções. O ver e ouvir em calar. Pode estar a chave do teu sucesso. Controla a boca e o que falas pra não cair nesses retrocessos. Reino refletir que estou é seu tesouro Já dizia um sábio rico Calar é prata ouvir é ouro Ouvir é ouro Tá sabendo? Calar é prata ouvir é ouro Caso me Xangola Somos todos Tem, dois, dois, dois, Cuidado dois, com a boca Tem coisas dessa vida Que é pra ver, ouvir e calar Tem coisas desse mundo, que é melhor calar ah, ah, ah. Cuidado com a boca ah, ah, ah. Controla a tua boca Cuidado com a boca, controla a tua boca, cuidado com a boca, controla a tua boca. Cuidado com a boca, controla a tua boca, cuidado com a boca, controla a tua boca, cuidado com a boca, controla tua boca. Enquanto vocês perdem tempo a contrariar aquilo que sou o que me tornei, me tornei, eu ganho tempo mostrando aquilo que sou o que me tornei. Com o trabalho, Bom trabalho. Aí, mas essa, então, satisfeitos? Fé <risos> do brilho do elenco da paz. Obrigado pela garra no coro. eu sou São Sabores, controla tua boca. Preto fino, açúcar a técnica antes que não vás pra carambengueia. O poder controla é pra ser exercido. Cuidado com a boca, controla tua boca. Cuidado com a boca, controla tua boca. Cuidado com a boca. Controla a tua boca, cuidado com a boca. Controla a tua boca. As ruas gostam de nos mãos. Yo.